eu sou a Vi do blog Santinania e hoje eu vou te ensinar a fazer as unhas brancas perfeitas. Eu começo aplicando a base, a minha base é essa, da Risqué, é uma base fortalecedora e eu coloco os cravinhos dentro pra fortalecer mais ainda, intensificar o poder da base. E eu vou eu precisar de dois esmaltes brancos, um branco real, que eu vou usar o da Impala, e um branco Renda, que eu vou usar o Paris da Risqué. Com a base já seca, bem sequinha, eu vou começar aplicando renda. Eu aplico em todas as unhas uma camada bem fininha. Com uma renda aplicada, eu vou deixá-la secar um pouquinho e volto para aplicar o branco. Uns minutinhos depois, eu vou voltar para aplicar o branco. Também não precisa aplicar uma camada muito grossa, a gente vai construindo aos pouquinhos. Agora que eu já apliquei a primeira camada, a gente vai dar mais um tempinho. E agora que o branco já tá mais sequinho, vou aplicar de novo o renda. E pra mim, enquanto tá molhada ainda, parece que já tá bem certinho. Se tu acha que o teu branco ainda tá um pouco manchado, tu pode repetir o processo passar mais camadas de branco e, e renda. Eu passei uma de cada um, na verdade eu passei duas de renda e um de branco, e pra mim parece que já tá perfeito. Mas se tu quer ficar com ele um pouco mais branco ainda, ter certeza, passa mais uma de branco e termina com mais uma de renda que vai ficar bem legal. Pra acelerar a secagem, já que eu não vou passar mais nenhuma etapa, eu vou botar um pouquinho de óleo secante em todas as unhas pra não borrar nada. E o resultado é esse, já tá limpinho, bonitinho. Eu tô apaixonada por unhas brancas faz um tempo já, e desde que eu postei lá no vlog, eu senti a necessidade de fazer o vídeo explicando, porque eu achei que não ficou muito bem explicado em texto, não dá pra entender direito. E o vídeo foi bem curtinho, só pra mostrar pra vocês como faz. Um beijo e até a próxima. Tchau!